É, bom, vamos a começar, eu já tenho mais ou menos tudo aqui em script, né, tudo demarcado. Qual é o começo desse módulo, se não o aspecto da identidade e principalmente dentro da identidade ou das identidades, que resumem em grande parte o sentido do lugar, do território onde nós nos encontramos neste momento. E quando falamos de Abiyayala, ou falamos de América e de América Latina, quando falamos de Abiyayala Pindorama, e quando falamos de Brasil como Estado-nação, como instituição republicana, é, são dois aspectos que historicamente é definido e se constitui pela sua própria definição de antagonistas dentro desse marco histórico, que significou principalmente o 12 de outubro de 1492, quando Cristóvão Colombo desembarca na primeira ilha dos eh, dos Lacombe, que são os, um, os povos que moravam naquela ilha cujo nome original é Guanahani ou Guanahani com H Guanahani que depois passou a se chamar São Salvador e posteriormente foi tomado pela pelo Império Britânico e passou a se denominar Bahamas né? é fundamental para compreender a dimensionalidade no que tange às nomenclaturas dentro do sistema filosófico, dentro do âmbito da história, e ambas as duas que se interligam com a linguagem, com a língua. Então, essa introdução que eu estou fazendo parte principalmente da questão da língua, daquilo que nos dizemos daquilo que nós construímos como realidade a língua é aquilo que nos fala é a língua que produz produziu inclusive essa fala que ao mesmo tempo se reproduz em virtude das construções que foram idealizadas historicamente pelo ocidente e que acabaram reproduzindo lógicas verbais é, que sintetizam o pensamento e a convicção daqueles que vieram desde 1492, em se tratando dos 530 anos do que se denomina Hispano-América e dos 520 anos em relação ao Brasil. É, a língua ocidental determina uma realidade a partir da sua própria fundação como língua que vem colocar o sistema de dominação como um sistema de hierarquias. Nós temos que ter muito claro que as hierarquias, elas são indicadas por aqueles que produzem a linguagem, produzem a fala, produzem categorias nomenclaturais, produzem pensamentos e produzem, ao mesmo tempo, uma história. Isto é, produzem acontecimentos. O acontecer, como cita Derrida, o acontecer é aquilo que é, é, que é marcante dentro da subjetividade humana. Aqui, por exemplo, se fala muito, acontece isso, acontece aquilo de uma forma muito vulgar, digamos, dentro eh, da língua, daquilo que a população fala em relação à palavra que ela conhece. Mas o acontecimento em si, o que encerra o próprio acontecimento é justamente a marca viva daquilo que se quer nomear e que se introduz de alguma forma, através das hierarquias de dominação, se introduz na subjetividade humana e se induz a que essa subjetividade humana reproduza os elementos verbais que fazem parte dessas hierarquias de dominação. Existem muitas formas de hierarquias de dominação. Nós temos o patriarcado, nós temos a epistemologia, nós temos eh, eh, relações hierárquicas dentro da divisão internacional do trabalho, nós temos relações eh, hierárquicas dentro da educação, nós temos relações hierárquicas dentro do, eh, da família mononuclear, e também existe nessas relações de hierarquia dentro da linguagem. Quem estuda direito, por exemplo, e começa a ler os fundamentos do, do direito, já começa a perceber em qualquer livro de direito que a, a, a, a hierarquia de dominação já, é, já vem de Roma, ou seja, já vem mar, demarcada pelo latim. Quando isso é, chega. A